No jardim do céu Brincam as crianças Quando elas vêm em terra Traz amor e esperança Venham crianças Venham brincar A criança é uma flor Que merece o nosso amor No jardim do céu Brincam as crianças Quando elas vêm em terra Traz amor e esperança Venham crianças